Ei, Colosso aqui para mais um vídeo de Skyrim e mesmo após uma década de lançamento o game continua atraindo muitos jogadores e para uma grande parte desses jogadores a classe favorita é o mago dessa forma eu vou trazer nesse vídeo dicas essenciais para quem quer jogar com magos em Skyrim então já se inscreva no canal e bora pro vídeo Algumas raças têm predisposição para magias em Skyrim e podem ser bem úteis na criação do seu mago. Nesse vídeo eu vou listar três que entendo ser as melhores para essa build. A primeira dela é a raça dos High Elf. Essa raça recebe um bônus de mais 50 de mágica, mais 10 para ilusão, junto com um feitiço extra medo, mais 5 de alteração, restauração e encantamento, mais 5 para destruição e conjuração. A habilidade especial dessa raça, Highborn, regenera mágica 25 vezes mais rápido por 60 segundos. Os Elfos Negros. Eles começam com mais 5 para feitiços de ilusão, ao lado de Alquimia. Começam também com mais 10 para destruição e começa com um feitiço extra, Sparks. 50% de resistência ao fogo, uma ótima defesa contra uma variedade de feitiços de destruição. A sua habilidade especial A Ira do Ancestral encobre os jogadores com fogo por 60 segundos. Os Britons têm defesa natural contra ataque mágico. Começam com mais 10 enfeitiços de Conjuração, junto com o Feitiço Extra Conjurar Familiar. Eles possuem 25% de resistência à magia e sua habilidade especial Dragon Skin absorve 50% da mágica de Feitiços Hostis por 60 segundos. Possuem também mais cinco alquimia, alteração, ilusão e restauração. Você também pode optar por fazer magos com outras raças, porque no late game a raça fará pouca diferença para o seu personagem. Mas essas três raças se destacam para quem vai começar a jogar com magos em Skyrim. No início do jogo, ser um mago pode ser um pouco desafiador. Para ajudar na sua sobrevivência, é importante que você encontre rapidamente magias de conjuração para poder ajudar. Logo no início do game, vá para Firegar Secret Fire, que fica em White Run e compre magias de conjuração. A magia Conjure Flame Astronaut é muito útil nesse início. Durante sua gameplay, mantenha a magia de conjuração equipada em uma das mãos e uma outra magia de destruição na segunda mão. Quando encontrar um inimigo, conjure rapidamente seu Flame Astronaut e ataque com magias de destruição. Nesse começo, esse combo ajudará bastante na sobrevivência, mas tenha muita cautela na administração da sua mana. Tenha sempre uma reserva para conjurar um novo Minion caso o tempo do seu se esgote ou ele morra durante a batalha. Essa estratégia será muito útil por muito tempo e no late game você poderá experimentar mais magias sem medo de morrer. Uma coisa importante nas magias de gelo, fogo e choque é que elas têm efeitos diferentes nos inimigos além do dano que causam. Magias de choque, além do dano que causam, ela também causa dano na mana dos inimigos. Então, logo você encontre um mago durante as suas aventuras de Skyrim, procure usar magias de choque para que a sua mana se esgote o quanto antes e assim consiga uma maior probabilidade de sobreviver. As magias de gelo, por sua vez, causam dano na estamina dos inimigos e, além disso, os deixam um pouco mais lentos. Inimigos que lutam utilizando armas brancas são extremamente prejudicados nesse caso, pois irão causar um dano muito menor quando ficarem com a estamina esgotada. As magias de fogo causam dano acumulativo quanto mais usamos no mesmo inimigo, mas por outro lado não causam dano na estamina e nem na mana dos inimigos. Entender essas mecânicas farão com que suas batalhas sejam menos árduas, e vão ajudar demais na sobrevivência do seu personagem. Ao subir de nível, eu gosto de usar uma proporção de 80% dos pontos são para a mana e os 20% restantes são para a vida. Magos precisam ter a mana para conseguir usar as magias sem passar aperto durante batalhas. Além disso, você vai precisar de life para aguentar alguns golpes e danos daqueles que conseguirem te atingir. Para essa build de mago para iniciantes, considera não ser necessário colocar nenhum ponto em estamina, porque você não lutará com armas e sim com magias. Dessa forma, colocar pontos em estamina seria um desperdício. Falando um pouco sobre os perks, é importante que você foque em poucas escolas de magia, como por exemplo Destruição, Conjuração e Ilusão. Você pode substituir Ilusão pela escola de Restoration, ou então Alteração. Ilusão tem magias mais fortes do jogo, principalmente no late game, e Alteration e Restoration pode te ajudar na sobrevivência do personagem, mas com certeza eu escolheria Illusion. Para o início do jogo, procure gastar pontos em Dual Casting que aumenta o dano de magias quando são lançadas com as duas mãos juntas e redução de mana para usar magias. Gaste alguns pontos em Novice Conjuration e Aprendiz Conjuration para que você possa conjurar aliados mais fortes para te ajudar. Se especializar em poucas escolas de magia, com certeza fará seu dano aumentar consideravelmente ao invés de colocar vários pontos espalhados em várias árvores de magia do seu personagem. Concentre-se em aumentar de dano e esqueça um pouco os outros perks, como Encantamento e Restoration. Uma das coisas vitais para quem quer ter acesso a magias é logo no início entrar para a Guilda dos Magos, ou seja, entrar para o Colégio de Winterhold. No início do jogo, você vai seguir para Whiterun, Vai continuar a missão principal e vai matar seu primeiro dragão. Depois de liberar essa missão inicial, eu recomendo ir para os estábulos de Whiterun. Alugue a carruagem para seguir para Winterhold. Nessa pequena cidade, seguindo a única rua, você vai chegar na entrada de Winterhold. Baralda vai estar logo na entrada e vai pedir para você conjurar uma determinada magia. Caso você não conheça a magia, basta você conversar com ela e pedir para ensinar. E após isso, é só usar a magia. Depois de ter acesso ao castelo de Winterhold, você vai encontrar vários magos que podem vender todo tipo de magia. Minha recomendação é encontrar o personagem Finis Gestor. Normalmente ele fica no Hall of Containers. Ele é um conjurador que tem muita magia boa para vender e que com certeza vai dar um upgrade muito grande no seu personagem. Além de magos especializados em todas as escolas de magia de Skyrim, recomendo que vocês façam missões da Guilda dos Magos para que você tenha acesso aos melhores equipamentos e cajados. Utilizando as dicas sobre magias de conjuração, provavelmente você não vai ter dificuldade em avançar no jogo. Para quem está começando, eu indico logo a Pedra dos Magos para que você suba de nível mais rápido utilizando magias. Para o começo do jogo, não faz muito sentido escolher outras pedras exatamente para otimizar seu ganho de experiência e subir de nível. Quando você for avançando no jogo e seu personagem alcançar níveis mais altos, você pode considerar utilizar a Ritual Stone caso seu personagem esteja se especializando em necromancia porque você poderá, uma vez por dia, reanimar todos os cadáveres próximos para lutar por você. Outra pedra que acho interessante para os magos de níveis mais altos é a Lord Stone, que vai te dar 50 pontos de negação de dano e 25% de resistência mágica. Se você estiver jogando com o Breton, a Lord Stone é uma ótima pedida para combar já com a sua resistência mágica natural. Pode ser um pouco atrativo querer usar armaduras principalmente no início do jogo, mas eu indico que vocês utilizem roupas de mago por alguns motivos. A roupa de mago vai te dar regeneração de mana e em alguns casos vai diminuir a quantidade de mana para lançar de determinada escola. As armaduras por sua vez não vão te dar esses bônus importantes para sua sobrevivência e ao mesmo tempo é necessário pensar em evitar dano físico de todas as formas. A a de armas, eu não indico a utilização de nenhuma, pois é interessante é evitar que os inimigos cheguem perto de você. Dessa forma, é inútil a utilização de armas e também pelo fato na distribuição de pontos de vida, mana e estamina, nunca priorizaremos a estamina, só vamos utilizar estamina para correr. Caso você encontre algum cajado que te interesse, caso você encontre algum cajado que seja do seu interesse, aí você pode usar à vontade, caso contrário, não equipe armas no seu personagem e dê prioridade para as magias. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que as dicas desse vídeo foram úteis para vocês. Não deixem de se inscrever e comentar detalhes que posso ter deixado passar e outros tipos de vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Nos vemos nos próximos vídeos de Skyrim. Tchau!